Somos todos nós Nossa, claridade Desde é você, grande, conquiste seu sonho, sonhos Estante dos sonhos, menores nós, irmão Cheguei, irmão